Começar a trabalhar com o Luminar agora. Luminar um software da Skyloom, muito simples, muito fácil de mexer, bem parecido com o Lightroom. Aqui a gente está na versão 1.2. E assim que você abre o Luminar, você tem essa tela aqui. Essa tela aqui bem simples, você pode escolher processamento em lote de imagens várias imagens ao mesmo tempo onde você vai escolher um, um preset alguma coisa do tipo para fazer processamento das imagens ou você pode processar suas imagens uma por uma e é o que a gente vai fazer hoje então bora escolher uma imagem aqui Vou escolher uma imagem de um de um farol aqui, de um lighthouse bem bonito E assim como o Lightroom, o, o Luminar tem, tem certas ferramentas e certos espaços onde algumas ferramentas aparecerão. Aqui na barra superior a gente tem as ferramentas comuns para abrir imagem, para fechar, para abrir imagem em processamento de lote. Temos também a ferramenta de zoom, né? mais zoom in, menos zoom out. Fit Screen, Fit to Screen, né? tua imagem ficar mais ou menos do tamanho da tua tela. Hein? Caso você tenha alguma máscara habilitada no Luminar, você pode usar o olhinho aqui para ativar essa máscara ou não. Aqui a gente tem um Antes e depois, né? uma linha que vai te dizer antes ou vai mostrar tua imagem antes aqui. Né? Ah, temos também o. CTRL Z, o famoso CTRL Z, o botãozinho de voltar e a partir do momento que você começa a processar a imagem, temos aqui toda a história de processamento da imagem, aqui a gente tem outras ferramentas como a ferramenta de crop, de transformar, de clonar alguma coisa ou a ferramenta de apagar alguma coisa caso você tenha alguma coisa indesejada na imagem, tá? ah. Esses dois botões aqui ativam o layout geral do, do programa Esse aqui ativando a barra lateral aqui Onde vão ter os seus espaços de trabalho O tipo de espaço de trabalho Onde você vai poder adicionar mais filtros Para fazer a edição da sua da imagem Então se você clica em adicionar filtros Aqui você tem uma seleção enorme de filtros Que, que Iluminar entrega para você Tem filtro para tudo que é gosto aqui nessa segunda aqui você tem acesso aos presets né? onde tem os presets separados por categoria tá? então bastou escolher um preset clicar nele você já vai ver tua foto sendo alterada para aquele preset uma coisa maneira do Luminar é que ele tem um slider aqui, tem um controle para você definir o quanto desse preset está sendo aplicado à imagem caso você não queira nenhum preset uh, você vai vir aqui vai cancelar todos os ajustes que ele fez ou simplesmente dar um, um undo. Tá. Vou voltar ali para o original e algumas ferramentas do luminar vão vão ter uma, vai ver que vai aparecer aqui embaixo um submenu e nesse submenu tem uh, atributos especiais para aquele tipo de correção que eu escolhi no caso aqui o crop você pode escolher o tipo de grade que você vai visualizar a sua imagem você pode escolher mais ou menos o, o aspecto da, da imagem já com, com uma cropagem pré-definida uh, e cada um do, do, das ferramentas aqui pode ter o seu, seu menu, uh, seu submenu definido. né? Você pode escolher, no caso da ferramenta crop aqui, você pode escolher a inclinação, se ela vai ter inclinação ou não. Fez os ajustes? Vem aqui, clique em done e os ajustes vão estar prontinhos e já foi. Um jeito bem simples de se editar no, no, no Luminar é com o auxílio de presets né? então para acessar os presets vem aqui nessa, nesse botão aqui que ativa a aba de presets escolhe ali mais ou menos o, o, o estilo do preset que você quer aplicar caso você não tenha tantos presets assim no próprio site da Luminar existem algumas opções para serem baixadas né? e basta escolher o, o teu preset vamos procurar alguma coisa interessante aqui hum, talvez você... ah... procurar algo mais bonito ok, pronto assim que você... Qual o preset? Uh, todas as, as alterações feitas na imagem são colocadas aqui na, na, na aba de filtros, tá? que foram na verdade todos os filtros e ajustes para os mesmos que foram feitos. Se nada te impede de vir aqui e alterar um pouco esses filtros, por exemplo. Uh, caso você clique no olhinho ali, antes, depois pode ver o antes e depois aqui também. Se você vir aqui, você pode diminuir o quanto aquele preset está tá afetando a imagem. E esse é o jeito mais fácil, mais simples de, de se editar no, no Luminar. Não tem muito segredo, usando os presets você vai conseguir edições bem, bem rápidas, práticas e, e sem muito trabalho Bom, para a primeira aula, para o primeiro vídeo sobre como usar o Luminar é isso aí Gostou do vídeo? Deixou, deixa o seu like, se inscreve no canal Não gostou? Deixa o dislike aí também, não tem mínimo problema Apesar que eu adoraria que vocês deixassem o like e no próximo vídeo a gente vai falar como fazer edições mais complicadas utilizando o Luminar. Fui!